E esse é o canal do Miguel dois do Oito. Do Hoje eu vou falar de um assunto. Ah, meio... Como é que eu vou dizer, meio... Um pouco raiva pra mim. Samuel, se você estiver vendo esse vídeo, é normal, cara. Tô falando do que eu, do que eu tô sentindo de tu. Quando eu cheguei nela né, lá na escola, fui lá e falei com o Samuel, ah, oi, legal, a gente conversou. Legal, tá, bom início. Aí, agora, no fim do primeiro ano, ele via muito desenho. É. Ele começou a alucinar, velho. Ah, oh, super-heróis existem. Ele começou a imitar até super herói Até hoje ele tá com essa bobeira. Mas a gente não brigou, tipo, de soco, batendo um na cara do outro, sabe? A gente não brigou, tipo, pá! A gente brigou só, tipo, de discussão mesmo. Tipo, ah, para, cara, não existe, não existe. Ele lutando contra mim, tipo, existe, existe, existe. Chegou na hora que ele me pegou assim, ó. Fum. Na hora que ele me pegou assim, eu fiquei assim, ó. Pronto, vocês espancado por um aluno. Eu me soltei. Eu dei um tapa assim mesmo. Um tapa no braço, tipo. Pá! Atenção, crianças. Nunca briguei na escola porque isso é feio. Ele foi correndo pra diretora. Oh. Terça, terça, a gente tava fazendo uma prova, né, de português. No fim das provas, uma menina, ela pegou as provas, né, que tia mandou ela pegar. Aí a gente tinha que fazer, tipo, mais... É, escrever umas coisas de atrás. O Samuel, de novo ele. No final da prova, tia, a menina veio e falou... Tia, o Samuel desenhou atrás da folha. Na minha cabeça, na minha mente esse garoto vai ser bonito da escola, velho? Mano, ele já fez tanta coisa errada que não dá nem pra falar aqui no vídeo que já tá 55... Né? Vambora. Então, tchau. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, ative o sininho pra, pra ver as notificações, deixa o like e tchau. Falou. Opa, onde desliga.